Oi gente, meu nome é Lorena, eu sou professora de Língua portuguesa e Literaturas aqui no Instituto Federal Campus Capivari e eu sou coordenadora do projeto Cartilha Educacional Aprendendo com Batuque de Umbigada Paulista que vai distribuir cerca de 3 mil cartilhas educacionais em todas as escolas municipais aqui da cidade de Capivari. Esse projeto foi aprovado pelo edital 493 da PRX. Meu nome é Stephanie e eu faço Técnica em Química Integrada ao Ensino Médio no Instituto Federal, Campus Capivari. Meu nome é Alcina, faço Técnica em Administração Integrada ao Ensino Médio pela EJA no Instituto Federal, Campus Capivari. E nós, e nós somos, somos membros do projeto, do projeto Cartilho Educacional, Educacional Aprendendo com Batuque, batuque de Obrigada Paulista. Paulista. O objetivo principal desse projeto, com a distribuição das cartilhas nas escolas municipais, é promover ações de educação antirracista nas escolas e também desmistificar uma série de preconceitos que a gente percebe que ainda existem em relação à cultura do batuque de Ubigada, uma cultura nativa aqui da nossa região. Então, à medida que as crianças forem fazendo as atividades da cartilha, mostrando essas atividades para os seus pais, essa, essa prática antirracista vai sendo divulgada em todos os lugares, né? E a gente também vai ter a oportunidade de desmistificar esses preconceitos da escola para as casas dessas pessoas. Como metas do projeto, nós temos manter o diálogo contínuo com a comunidade do Batuque de Umbigada aqui de Capivari, respeitando os princípios da é, tradição batuqueira, é, e essa meta é cumprida através de encontros, sejam eles online ou presencial, entre a comunidade do Batuque e a comunidade do IFSP. Inclusive, a coordenadora e as membros do projeto, juntamente com alguns alunos aqui do Instituto, foram no lançamento do livro Saberes no Pé do Tambor, localizado no quintal da Dona Marta, que é um local de grande referência do Batuque aqui em Capivari. Outra meta é elaborar atividades junto aos estudantes do IFSP para compor a cartilha educacional. Meta já cumprida junto à turma do ensino médio integrado em administração na modalidade proeixa. A nossa terceira meta é a realização de oficinas de formação de professores relacionados à cartilha. É, e as oficinas elas já estão em andamento aqui em Capivari, elas vão atender todas as escolas do Fundamental 1. Além disso, vamos desenvolver mais oficinas nas escolas municipais atendidas pelo projeto, junto às crianças. As metas 3 e 4 começaram a ser desenvolvidas através de encontros com os professores da rede municipal, onde ocorre oficinas de formação para que possam, da melhor maneira possível, adotar e aplicar o projeto nas salas de aula. E a quinta meta é fazer a distribuição das cartilhas na escola, é, desenvolver a divulgação e também as, e acompanhar as atividades e, por último, vai ter a avaliação do projeto. Como vocês puderam ver, muitas ações já foram desenvolvidas, como reuniões com o poder público, oficinas nas escolas municipais e também a criação de um projeto de lei chamado Semana Alice de Toledo, que é a primeira voz feminina do Batuque de Umbigada. Isso vai possibilitar que as escolas tenham, em qualquer ano, independente da pessoa que estiver à frente do poder público na cidade, as escolas vão ter que trabalhar esse conteúdo. É, muitas coisas ainda vão ser feitas até o final deste ano e a gente vai seguir lutando para desmistificar preconceitos aqui na cidade e na região. A gente segue!